Olá! Você sabia o que é, de fato, o AE e quais são as atribuições do professor de AE? Para conhecer tudo isso, cadastre-se no TNR, todos nós em rede. O link é tnr.nied.unicamp.br. Tchau!